Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Sentimentos de amor. Essa é a música que nós vamos apresentar para vocês. Porque o amor, ele resume inteiramente a doutrina do Mestre Jesus. Porque é o sentimento por excelência. Né? E o amor, sendo o ápice de todos esses sentimentos, é a união de todos esses sentimentos, ou melhor, a união de todos os instintos elevados à altura do progresso realizado para chegar no amor, porque no seu início o homem apenas tinha instintos. Passado um tempo, um pouco mais corrompido, começou a ter sensações. Um pouco mais evoluído, passou a ter sentimentos. E todos os sentimentos reunidos são o amor. Não o amor no sentido vulgar, mas esse sol interior que condensa, que reúne em seu foco ardente, todas as aspirações sobre-humanas. Feliz do homem que, ultrapassando ou vivendo a sua humanidade, diz ou pode dizer que ama com amplo amor os seus semelhantes. Chico Xavier deixou para nós um poema maravilhoso chamado o Amor, que retrata isso para nós, dizendo que tudo é amor. Inclusive, aquelas, aqueles sentimentos menos dignos que nós consideramos como defeitos morais, que uma vez é, depurados, se tornam amor também. Então, esse poema diz o seguinte, Vida é o amor existencial, Razão é o amor que pondera, Estudo é o amor que analisa, Ciência é o amor que investiga, Filosofia é o amor que pensa, religião é o amor que busca a Deus, verdade é o amor que se eterniza, ideal é o amor que se eleva, fé é o amor que transcende, esperança é o amor que sonha, caridade é o amor que auxilia, fraternidade é o amor que se expande, sacrifício é o amor que se esforça, renúncia é o amor que depura, simpatia é o amor que sorri, trabalho é o amor que constrói, indiferença é o amor que se esconde, desespero é o amor que se desgoverna, paixão é o amor que se desequilibra, ciúme é o amor que se desvaira, orgulho é o amor que enlouquece, sensualismo é o amor que se envenena e finalmente o ódio que julga ser a do amor não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Chico Xavier deixou essa maravilha para a gente e observando esse poema que eu gosto muito certo dia um irmão espiritual se aproximou e falou, vamos adaptá-lo, fazer uma música. E nós nos sintonizamos com o irmão espiritual e fizemos a música Sentimentos de Amor, que nós vamos cantar para vocês. A virtude mais sublime é o amor Que o homem traz em sua criação Conduz os sentimentos passo a passo Retrata em cada um a evolução O amor está na fé, na esperança O amor que busca a Deus é oração O amor está na fé, na esperança o amor que busca a Deus é oração O amor quando analisa é estudo O amor quando pondera é a razão A ciência o amor está investigando O trabalho faz a edificação A verdade é o amor que se eterniza Eternidade é o amor em expansão A verdade é o amor que se eterniza Fraternidade é o amor em expansão Orgulho é o amor que enlouquece Quando está sem equilíbrio é paixão O amor que se desvaira é ciúme Desespero é o amor na contramão se o amor fica doente, vira ódio Sensualismo é o amor com ilusão Se o amor fica doente, vira ódio Sensualismo é o amor com ilusão Denúncia é o amor que se depura O ideal é o amor e elevação Filosofia é o amor que está pensando a caridade é auxílio e proteção Simpatia é o amor que está sorrindo Os sentimentos são amor em construção Simpatia é o amor que está sorrindo Os sentimentos são amor em construção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 amor e foi nesse poema do nosso querido Chico Xavier que nós tivemos a intuição de construir essa melodia e essa música chamada sentimento de amor e nós agradecemos muito por essa oportunidade de conhecer a obra de Chico Xavier e conseguir musicar alguns dos poemas maravilhosos que ele deixou para nós esse o amor está entre eles e como nós dissemos a mediunidade aqui foi muito mais intuitiva e aqui também a gente usa o poder anímico do médium né? que é o nosso conhecimento que já é próprio nosso mas mesmo assim eu sempre falo quando nós estamos fazendo algo que seja de nós mesmos quem nos garante que aquele amigo espiritual não está sempre próximo a nós pedindo para a gente fazer dessa maneira ou daquela maneira de modos que se torne melhor é claro, um amigo espiritual que sempre nos acompanha nos ajudando nas melodias essa música Sentimento de Amor está gravada no CD do grupo Castelã Terapia do Abraço à disposição de todos meus amigos que nós possamos o mais rápido possível conseguir burilar todos os nossos defeitos morais adquirindo as virtudes moralizadoras para chegarmos no ápice dos, dos sentimentos, que é exatamente o amor. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima.